fala nação a gente vai fazer um vídeo aqui no canal falando sobre a reação do paparazzo do Fluminense foi a reação muito brava hein brava mesmo e é isso por causa da derrota do Flamengo sobre o Fluminense por 2 a 1 e claro Rafael Claus roubou o time roubou o Flamengo tirou os três pontos do Flamengo tudo culpa do Rafael Claus o mais culpado da partida por ter marcado aquele pênalti. Que também o Cano faz uma falta né, no Santos. E também o, o empurra do jogador do Fluminense. gap gol que deveria ser marcado pênalti. Né, mas não marcou. E aí a situação ficou complicada. Mas antes, quero que você se inscreva no canal. Deixe seu like. Ativa a notificação, você não perder nada Vou partilhar pra galera, muito importante, tá bom? Faça o nosso canal crescer, tá bom? Rumo ao meu inscrito Vamos pro vídeo Fala galera Tô de preto aqui, de preto Em luto pela arbitragem do futebol brasileiro Luto Cara, nunca vi o, a, Primeiro, teve um impedimento absurdo que era do Flamengo Que não, não foi, cara, o cara do Fluminense lá atrás Dando condição Segundo, é dois pênaltis é no dado do Gabigol Terceiro é. Que o que o Klaus fez no, no, no pênalti Fluminense, que o, o Santos levou uma ajoelhada na cabeça. Ele deu pênalti para o pro Fluminense. O quarto, a confusão lá com o Felipe Melo, do expulsou o Marinho Cebolinha. Cara, uma loucura. Envol... Manuel que está ali, o Fernando foi expulso, Felipe Melo. Cara, esse Klaus é o árbitro do Brasil na Copa. É uma vergonha. Vou deixar com vocês aqui agora a minha reação, para que você siga, curta, compartilhe em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like para outro vídeo, é, a, no a nossa reação aí ao, ao gol de pênalti do Fluminense, é, cara, depois desse lance aí, eu parei até de gravar, eu deixo sempre a câmera ligada, parei até de gravar, porque é absurdo né, o que fizeram, influenciaram no resultado do campeonato, influenciaram no, no, no resultado do jogo e no campeonato brasileiro, vergonha essa arbitragem do Rafael Claus, acompanha aí, fica até o final que tem a reação meme, né? Tem o vídeo meme lá, o Poetas postou lá no Twitter. Eu tô colocando aqui também a versão meme da minha reação aí. Cara, agora não tem o que fazer. A gente já foi absurdamente garfado, né? O Flamengo prejudicado. É... Um monte de... de canal aí falando besteira e gente falando, porra, que o. Cara, o Fluminense, vou falar uma coisa para vocês: o Fluminense. Perdeu duas finais seguidas de Carioca para o Flamengo. Duas. 20 e 21. O Flamengo foi tricampeão em cima do Fluminense. Perdeu uma final esse ano. Beleza. Né? Esse ano a gente ganhou no Brasileiro. O primeiro turno a gente ganhou do Fluminense. 2 a 1. Eles ganharam agora também. 2 a 1. Revidaram. Beleza. Mas a, a, a achar que o Fluminense está com ampla... Não tem vantagem nenhuma em cima do Flamengo. tá? Não tem vantagem nenhuma. Com vocês aqui agora a minha reação. Perdeu, filho da mãe! Perdeu, filho da mãe! Perdeu, porra! Filho da puta! Vai se fuder, porra! Ah, vai pro caralho! Vai pro caralho! Roubaleira do caralho! Você é roubaleira, porra! Eu nunca vi isso, o cara teve um lance igualzinho. Porra! Porra! Porra! Vem, o. o quase paulista, né? Paulista? Malélia falou. Tá Não, mas tudo bem, Marianne. Isso é sacanagem, ele tá velho. Fluminense, ele é Fluminense. É Fluminense. Pô, isso é sacanagem, meu irmão! Você é roubaleira, porra! Um cara desse fazer isso, porra! Marcar pena convicto assim, cara. Cadê o VAR, porra? Esse Rafael Claus é uma vergonha! Vergonha apitar jogo do Flamengo, esse Rafael Klaus. Teve um pênalti no Gabigol. Legítimo, empurraram o Gabigol dentro da área. Empurraram, tem a mão empurrando, ao contato, empurrando o Gabigol dentro da área. E agora deu um pênalti absurdo absurdo pro Fluminense. Isso é uma vergonha! Vergonha é o que fazem com o Flamengo! Vergonha! Filho da mãe perdeu, filho da mãe perdeu, porra, filho da puta, vai se fuder, porra Meu irmão! Você é roubaria, porra! O cara deixa de fazer isso, porra! Cadê o bar, porra? Tá aí galera, esse foi o vídeo do canal, né? Falando sobre esse jogo. E olha, exatamente, exatamente, Rafael Klaus roubou o time, roubou o time mesmo! Roubou! Porque tirou os três pontos do Flamengo! Para mim precisava desses três pontos, que era muito importante para o Flamengo ganhar esses três pontos. O Palmeiras ganhando, o Flamengo ganhando, ia ficar nove pontos, mas o Palmeiras ia pegar o Atlético Mineiro na próxima rodada. Mas como o Rafael Klaus foi tão incompetente e ter roubado o time, porque olha só, no primeiro lance, o Santos né tenta pegar a bola, não consegue, né? Aí o cano, aí até o, o cano se joga, mas o cano faz falta. Dá uma falta no Santos. Deveria ser marcada falta por Flamengo. No outro lance. Empurra, porra. Empurrou o Gabigol. Deveria ser pênalti. Mas não foi. Então é isso, cara. Então, cara, tá de sacanagem, cara. Tá de sacanagem. Adeus, brasileirão o Flamengo para mim é um time que que jogou jogou fora que para mim, a culpa é do Dorival e do Paulo Souza. porque naquele jogo contra o Palmeiras naquele jogo contra o Palmeiras não deveria ter desfalcado o time e também no jogo contra o Ceará não era para ter desfalcado o jogo contra o Goiás também não era para ter desfalcado e a para ter time titular meu irmão time titular Pra mim, o mais culpado com o Dorival é o Paulo Souza, que jogou, os, que jogou os, três, os três pontos no lixo. Então é isso. Então, cara, é isso. Jogou os três pontos no lixo, já era. Não tem mais esse negócio. Mas, mas tem chance? Não tem mais chance. Acabou o Brasileirão. Já estamos na rodada 28. Hoje, hoje tem Internacional a do para fechar a rodada, né? Mas é isso, cara. É complicado essa situação, né? Flamengo. Flamengo agora vai focar nas Copas agora. Já era Brasileirão. Adeus Brasileirão, não quero mais você. E é isso. Então o Flamengo agora só, só, faz, só tem que fazer a parte dele, ganhar os jogos dele. E seguir. E chegar nas competições lá e ganhar o seu jogo. Então é isso. Quero que você se inscreve no canal, deixe o like, ativa a notificação para você não perder nada. Compartilha pra galera, muito aposta, tá bom? Valeu, fui e até lá.